Olá moçada, sou Maurício Mococa, uma boa tarde para todos. Hoje eu quero mostrar para vocês as maravilhas que Deus criou, os diamante bruto, topaz azul, diamante negro, ametista rosé de France e ametista também o peãozinho dela bruto. Eu tenho muitas outras várias pedras, tem bastante, tem rubim bruto também que... Vou Ver se eu pego um aqui também para mostrar e para que vocês vejam a beleza que Deus deixou para nós. Então, primeiro que vamos. Esses diamantinhos aqui foram os diamantinhos desse ano. Isso aí é o que eu consegui esse ano. E não foram os diamantes grandes, mas os tamanhos razoáveis. Quer dizer também um pouco tempo que me sobra também para garimpar que é só fim de semana porque meio de semana a gente trava trabalha na, na construção e só sobra sábado e domingo então e algumas das pedras também que eu tenho conseguido também eu tenho mandado da pilar e mostrar para vocês aqui e pedir aos amigos também para se inscrever aí no meu canal também dar o like para que o meu canal possa ter mais audiência e assim que eu enterar mil inscritos, eu vou sortear um diamantinho desses. E também mais outras pedras também, que estão aqui também. Vai ter muitas pedras bonitas, lapidada bruta Mas tudo pedra boa, tudo não vou sortear nada ruim para ninguém não. Então é sempre umas coisas boas, as que for bruta se a pessoa quiser mandar lapidar, pode mandar lapidar. Então é... Assim que eu enterar mil, assim que eu aqui, que eu chegar já na metade, eu já vou apresentar as que vai ser sorteado então para o pessoal já ir sabendo que 10 que pessoas vão ganhar uma pedrinha eu Vou mostrar para vocês tem um diamantinho aqui de ontem que foi achado ontem um diamantinho muito bonito então é esses diamantes que eles dão 2 quilotes e pouco essa meia é dúzia de diamante. Mas já vale um dinheirinho. É onde eu achei esse branquinho aqui. Esse pingulão. Esse lugar tá prometendo. Não é o mesmo lugar que eu achei que os outros não. Esse já tá prometendo que vai dar alguma coisa boa lá. Achar um desse aqui já de um quilate meio, dois quilates, três, já vai valer a pena Então é um lugar que eu vou trabalhar em cima dele agora esse ano para ver se eu consigo umas coisinhas melhores Também tem uns outros aqui também que são muito bonitos Também muito branquinho Também branco, muito lindo É um antigo muito bonito diamantinho também, de uns 40 pontos. Também que dá um aproveitamento, um aproveitamento muito bom, que ele é bem limpo. Acho que ele vai dar um aí uns 28 pontos trabalhado, 25. E um outro também, bonitinho. Esse também é um diamantinho também, muito bonito. Só que ele já tem um pouco mais de impureza. Ele, ele é de 40 e... 47 pontos. Aí ele vai dar uns 25 pontos trabalhado para tirar as impurezas dele. Deixa ele bem trabalhadinho. Esse outro diamantinho. Um diamantinho meio amarelado. Muito bonito ele. Vamos ver se eu consigo pegar ele melhor aqui. diamante você ele cai dedo é um diamante bonito esse aqui também tem uma qualidade muito boa é um diamante que vai dar para trabalhar bem nele um aproveitamento de mais de 30 pontos o dedão tá pegando aqui na frente. Bom, agora eu quero mostrar para vocês ah, as outras pedras que eu tenho. Vamos, aqui eu vou mostrar uma ametista bruta. Essa é uma ametista bruta, Rosé de France. Linda, linda, linda, linda a pedra. Então tá... Ela é muito bonita. Essa aqui é pra, vai ser lapidada. Uma delas vai ser lapidada e uma delas eu vou pôr no sorteio, sendo que a gente era os mil inscritos. Porque essas eram três que eu tinha, eu lapidei uma. Essa aqui é uma outra também, é com, com boa clareza para lapidação, dá uma boa, um bom aproveitamento para lapidação. Então uma delas vai estar tá no sorteio e a outra eu vou mandar para lapidar. Não, elas são muito bonitas elas. É muito linda. Linda, linda, linda. Esse rosé de França é muito bonito. Eu acho elas mais bonitas do que a roxinha. Porque elas têm mais brilho. E são totalmente natural. Não tem aquecimento, não tem nada. Do jeito que elas saem da terra. Agora esse aqui é um peãozinho. Peãozinho da roxa. E também do jeito que ele saiu da terra aí, né? Tem lugar que foi achado, ele foi, já saiu desse jeito. Parece que ele já tá com a cabeça lapidada. Não é... Você vai virando ele, você vai... Muito bonito. Agora eu vou mostrar para vocês... É uma metista rosé de França já lapidada Essa metista aqui já é lapidada Essa metista é daquela pedra que eu acabei de mostrar Aquela rosé de França Essa já está lapidada Pedra linda, linda, linda Limpa, limpinha, limpinha Com uma lapidação Especial Opa, tá está também Então é uma pedra muito bonita com uma lapidação muito bonita É a mesma pedra Vou as duas juntas para que vocês vejam A outra pedra que foi lapidada Foi tamanho mais ou menos Quase igual a essa Então deu essa lapidação Então é O aproveitamento dessa bruta aqui É mais ou menos uns 50% 60% então, Vai dar uma pedra Igual essa aqui Muito linda, linda Olha as duas juntas Aqui pro lado do as duas pedras juntas, hein? então ficou muito lindo. Agora, eu também quero mostrar para vocês um diamante negro, 3.5 e meio, não, 3 ct e três e meio. Também muito bonito ele. Hoje ele tá valendo um bom dinheiro hoje, porque é um diamante natural. Hoje ele tá valendo em torno de quase 4, 4 mil real. Ah, é muito bonito. Lapidação diamante. A mesa dele. Agora vou mostrar para vocês um topaz azul lapidado, topaz muito bonito, com uma boa claridade, topaz limpo na lupa 10, é totalmente natural também, porque eu não mando lapidado pedra que não é natural, para mim coisa aquecida, esse negócio aí não, não tem valor. Então ele é muito bonito, e também tem um tamanho muito bom. E eu tenho outras, eu tenho outras pedras brutas. Tem outras pedras brutas também que uma hora também preciso fazer um vídeo também mostrando essas pedras. O pessoal também vendo, vendo como é que funciona, como é que é. Que é muito importante também, quem tá começando agora já ir é vendo cor. É, outra coisa também, eu quero passar pro pessoal aonde eu mando, mando lapidar também. É, o preço da lapidação que fica então eu quero passar umas coisas ensinar bastante coisa aí pro pessoal e eu tenho uma dificuldade para gravar vídeo porque eu não falo muito bem mas entender de minério eu entendo um pouco então dá para ensinar bastante coisa para os amigos e também daqui uns dias também eu vou mostrar como identifica também como eu faço a identificação das minhas pedras é, de refração, como saber se é diamante, se é, se é outra pedra, se é quartzo, se é citrino. Então agora no decorrer do tempo, agora que, que eu decidi fazer mais vídeo, então a gente vai ensinando as coisinhas. E o pessoal que está começando vai aprendendo. E os pessoal que já sabe também vai vendo se a gente tá certo, se a gente tiver errado, faça comentário, está oh, tá errado, essa pedra não é isso, é outra coisa eu gosto dos comentários porque com os comentários também a gente aprende então eu quero dizer aos amigos que não esqueça de se inscrever não esqueça carca o dedão aí no like dá um like aí para que possa crescer o meu canal e assim que chegar os meus inscritos vamos fazer o sorteio vamos agradar o pessoal vamos sortear umas pedrinhas bonitinhas umas coisinhas ajeitadas e um diamantinho topazio ametista vai ter muitas pedras rubinho, tem rubinho então é muitas coisinhas a gente vai, vai fazer sorteio e depois dos mil inscritos pra frente a gente vai continuar também fazendo os sorteio nosso também vamos ver se a gente consiga depois pela frente todo mês fazer um sorteio eu ainda não sei como fazer esse sorteio mas já tô pensando em aprender ver como vem entrar na internet e ver como é que eu vou fazer o sorteio então Uma boa tarde aos amigos, fica com Deus e que Deus abençoe a todos.